vamos lá, é, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos agora no YouTube também, é, retomando nossos estudos aí do nosso LALA, a gente vai seguir com o com capítulo 18. Então vamos lá, se você quiser interromper na hora só falar, tá, sério. Eu vou, vou lendo aqui. Amor, alimento das almas. Terminada a oração, chamou-nos à mesa a dona da casa, servindo caldo reconfortante e frutas perfumadas, que mais pareciam concentrados de fluidos deliciosos. Eminentemente surpreendido, ouvi a senhora Laura observar com graça. Afinal, nossas refeições aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residências em nosso lar que as dispensam quase por completo, mas nas zonas do Ministério do Auxílio não podemos prescindir dos concentrados fluídicos, tendo em vista os serviços pesados que as circunstâncias impõem. Despendemos grande quantidade de energias. É necessário renovar provisões de força. Eu achei interessante que a, a lógica né, é, material do nosso lá e da Terra são inversas, né? Então, quanto mais elevado né, no plano espiritual você é, menos alimento fluídico, assim você precisa. E aqui na Terra, é, quanto mais dinheiro você tem, mais alimento você, você traz para dentro de casa e para as suas refeições, né? É, a gente vê que não está... Não de fato, a gente já sabe né, que não está atrelado ao, ao poder né, aquisitivo, essa, essa questão, e sim à elevação moral né, de cada um. Então, vamos lá. Isso, por, isso, porém, ponderou uma das jovens, não quer dizer que somente nós, os funcionários do auxílio da regeneração, vivamos a depender de alimentos. Todos os ministérios, inclusive o da união divina, não os dispensam, diferindo apenas a feição substancial. Na comunicação e no esclarecimento há enorme dispêndio de frutos. Na elevação o consumo de sucos e concentrados não é reduzido, e na união divina os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável. Uai, alimento existe, né? Agora o tipo de alimento então, é uma, uma pilulazinha, vai saber, né? Sim, muito curioso quando ele fala aí, né, os fenômenos de alimentação atingem o inimaginável e tipo, quando tu tá lendo ali no início, né, que ele fala que as frutas são perfumadas e tal, dá vontade de você comer o fruto na mesma hora você imagina aquelas frutas mais bonitas mais, sei lá deve ser... Deve ser uma experiência muito interessante, viu? você comer um, uma fruta acho que fluídica, né? interessante. Uhum. É, realmente. E eu, eu, eu, eu fico imaginando para quem está muito acostumado com, com comida, né muito preso ainda, essa questão de alimentação, é... Como que não deve ser, assim, quando você tem seus sentidos expandidos e aí você tem uma fruta, cheirosa assim, cheirosa, gostosa, é, no campo fluídio para poder comer? Aí, então, vamos... Vamos seguindo aí. Meu olhar indagador ia de Elízias para a senhora Laura, ansioso de explicações imediatas. Sorriam todos da minha natural persplexidade. Mas a mãe de Lísias veio ao encontro dos meus desejos explicando. Nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor divino seja o sibo do universo? Caraca, que interessante, né? É... A, a, a gente, a gente usou zo o pessoal né, vai, vai se alimentar de luz, essas coisas assim, mas se alimentar de amor é uma coisa... Eu uma coisa, é, é, acho que parte muito bem do, do que foi dito em assim, cima, é, é, de maneiras inimagináveis, assim, porque realmente não consigo, não consigo imaginar muito como que funciona esse sabe, esse mecanismo. E aí Parece a gente... Parece muito abstrato, não é, pra gente? Sim, exatamente. Exatamente. E, e é uma coisa que a gente, não, pelo menos, eu acho né, que a gente não entende muito bem, que é essa questão do amor, porque a gente não, não entende muito bem o amor, né? Esse... esse essa, é, é, é, além do sentimento, ele é, ele é quase como, talvez seja, né uma força né, do universo uma vez eu tava a, a COGEL estudou, quando as Gênesis fez 150 anos, estudou a ciência do ser. E aí, é, na Casa Espírita eu já tinha estudado, e aí eu estudei para esse evento também, falando o que que, tipo assim, que, você tem as células, né, e tal, e aí você tem a, a os átomos, as moléculas, e o que prende, essas existe uma força que prende essas essas moléculas e tal. E eu lembro que eu li, não sei se foi na Na Gênese ou alguma obra básica dessa, mas se não me engano foi na Gênese mesmo, que a a maior a, a força, né, se, se a gente for de, diminuindo até chegar na, no, na força primordial que segura as moléculas no lugar que elas estão, era amor. E eu falei, caraca, velho, que, que doideira, tipo assim, é o amor que segura a molécula, sabe? Que forma a ligação de, de sei lá, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio e forma a molécula da água, sei lá, tipo assim, na, na, na, na parte mais primitiva da ligação, essa ligação era o amor, sabe? É literalmente uma força construtiva, né, mano? uma força de, de construção de algo. Né? Eu não sabia dizer não, viu? Muito bom. Sim, é, é, é bem construtivo mesmo, assim. E aí agora vem para essa, essa questão de além de construtivo, é nutritivo, né? É, é algo que, enfim, que vem para realmente é, é alimentar a alma em alguma, em alguma esfera. Assim, de, de alguma forma. Então é bem, é bem assim difícil de compreender, mas, mas bem bonito, né? E diz muito sobre como a gente, ou a, o amor, né, que a gente conhece, é, o que a gente se limita a chamar de amor, ainda é uma coisa bem é, é, distante dessa dessa dessa palavra amor que o Evangelho traz, né? Eu não sei se se essa era a intenção, não sei, enfim, não faço estudos de, de palavra, mas talvez fosse melhor até Jesus ter inventado uma outra palavra para que fosse o amor, sabe? Porque amor da forma como a gente como a gente conhece, como a gente se relaciona, na minha vida está muito distante dessa força, amor divino, sabe? E aí às vezes a gente assim, é, é, tenta colocar tudo no mesmo pacote, Amor, ah, é tudo amor, mas não acaba não sendo, né? Então, eu achei bem, acho bem interessante quando a gente fala disso, fala, fala de amor, para buscar realmente o sentido, na essência, sabe? Na essência mesmo é, que Jesus quis, quis trazer. Pode seguir. Show, então vamos lá. Tais elucidações confortavam-me sobremaneira, percebendo-me a satisfação íntima, Lísias interveio acentuando: tudo se equilibra no amor infinito de Deus, e quanto mais evolvido o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. O verme no subsolo do planeta nutre-se essencialmente de terra. O grande animal come na planta os elementos de manutenção, a exemplo da criança sugando o seio materno. O homem colhe o fruto do vegetal, transforma-o segundo a exigência do paladar que lhe é próprio, e serve-se dele à mesa do lar. Nós, outros, criaturas desencarnadas, necessitamos de substâncias suculentas, tendentes à condição fluídica, e o processo será cada vez mais delicado, à medida que se intensifique a ascensão individual. Muito, muito interessante é, essa essa transformação do alimento, né? E porque ó, hoje na, na, na Terra muitas vezes a alimentação ela não é só sim para a gente é, suprir as necessidades do corpo, né? A alimentação ela também é, ela, ela envolve outros aspectos, ela envolve a condição social, né, o que que você se alimenta, né, tem, tem na, essa questão, ela envolve cultura. Então, é, é, acho que eu eu Lorenzo, a gente tem assistido bastante MasterChef, né? E é muito interessante como que a gente, como que a alimentação ela diz muito sobre a cultura de um lugar, né? Então, é, várias, várias vezes os, os candidatos lá iam preparar algum, algum prato que remetia a alguma, alguma cultura em algum lugar e aí, você, e aí levavam para pessoas daquele lugar e como que transformava aquilo ali. Então, a alimentação ela, ela é, é super presente. Eu acho que é, é necessário também a gente começar a repensar na nossa alimentação. Eu e o a gente tem conversado bastante sobre isso aqui em casa, de, de que a gente tem consumido muito processado, sabe? Muitas coisas que são rápidas de se fazer e que não trazem, não, não só não trazem é, todos os nutrientes necessários, às vezes fazem mal, como também não ligam a gente a essa prática da alimentação, sabe? A gente, a gente é como se a gente sentisse vontade de comer e a gente comesse e, e não criasse um vínculo ali com isso. E aí eu tava comentando com, sobre como que eu peguei um certo gosto por fazer comida, assim, sabe? É, é, um, é um momento que eu enfim, que eu paro, que eu tento, enfim, focar ali na, na, na atividade e tal. E aí eu tava tava comentando com ela que é, a gente antes, pra, pela praticidade, tava fazendo um panelão de comida e aí, deixava na geladeira e ia consumindo aquela comida durante a semana. E estava sendo muito, muito proveitoso, assim, porque a gente não precisava parar para fazer comida todo dia. Só que agora a gente chegou no, no outro oposto, assim, que a gente não aguenta mais a comida que fica uma semana na geladeira. Então, a gente está optando por outras coisas mais rápidas que não são saudáveis. E aí, eu falei com ela de, pelo menos, de, que eu vou tentar retomar, né, Pelo menos para fazer um arroz fresco todo dia. Porque essa, esse contato com fazer a comida... É, acho que diz muito sobre, sobre, talvez, não sei, talvez remeta um pouco a, esse, a esse, essa alimentação pelo amor, sabe? Uma, uma, uma alimentação afetiva, que não seja só para suprir as necessidades físicas do corpo. Porque eu acho que e, e a alimentação quanto necessidade física, fisio, eu não sei né, se é física ou fisiológica, mas enfim, tá aí, é, ela, a ciência evoluindo do jeito que tá, daqui a pouco ela vira uma cápsula, né, que a gente bebe, né, toma um comprimido, alguma coisa assim, e tem todos os nutrientes necessários para a nossa vida. E aí, isso, isso aí é, é alimentação que a gente vai ter para o resto né, da humanidade? Não sei. É, inclusive, já tem até alguns produtos, né, que são vendidos dessa forma, Eu tome essa cápsula, vai ter todos os nutrientes que você precisa de uma refeição e tal, infelizmente, a gente já tá nesse, nesse processo aí e perdendo, de fato, todo o valor afetivo, né, que a cozinha nos remete também, né, que a alimentação, o ato de cozinhar nos traz também, é, falando aí sobre uma alimentação mais saudável, né, tipo... Eu lembro que quando eu estava na, na época de faculdade, que eu passava o dia na faculdade, o RU daqui, o restaurante universitário, ele sempre tinha uma, uma opção vegetariana. E aí eu sempre optava pela, pela, pelo prato vegetariano. E, nossa, eu ficava, eu ficava muito bem, cara. Era outra vida. Comia de segunda a sexta só vegetariano, não comia carne. Eu senti a diferença no meu corpo, sabe? Como, como reflete em tudo, você fica mais disposto e tal. E você, você vê a importância de você se alimentar de fato de vida, né? De, de, de coisas que não é, carregam o sofrimento de um outro ser, de uma outra vida, né? É uma, eu acho que que a alimentação é um, é um grande desafio para a gente que está aqui, tanto pela, é, por a gente ainda se alimentar de carne, por uma questão de gosto, porque tem gente que se alimenta de carne por uma questão de. É, se alimenta de carne por uma questão de gosto. E também é um desafio, porque é a, a indústria da carne ela é um movimento muito dinheiro, né? E infelizmente, a gente ainda está num. num no mundo material e não é e o interesse de quebrar esse ciclo não é de muita gente né não não faz parte do sistema que a gente está quebrar esse ciclo de se alimentar de carne e de animal né sim sim é... eu, eu também eu também acho que que faz parte de todo um de todo um processo né é... acho que a gente, na alimentação que a gente tem hoje, a alimentação ela é, ela é diz muito mais sobre o prazer humano em se alimentar do que propriamente sobre nutrição. Acho que é, é em, vários, em vários momentos, né? A gente tem é, a, acho que é, a, tem momentos em que a gente olha tem que olhar para a humanidade como ainda tem muita gente passando fome, ainda está muita gente na miséria, então, é, se ela tiver que se alimentar né, de, um, de um boi, de um frango, do que sei lá que fosse, ela vai se alimentar, e é isso aí, a gente tem que né, é, é, proporcionar alimento a, to a, a todas as pessoas. Mas é, existe um outro, um outro patamar né, dessa, dessa conversa, que é justamente essa questão da indústria. E eu, eu, eu quando vem essa questão de alimentação eu lembro muito do filme, do, do filme não sei se você se você já assistiu, se você lembra do Jogos Vorazes. Quando e quando quando eles vão para a capital, né? Que Jogos Vorazes tem toda tem toda uma questão de são, são divididos em em, né? em, em em distritos e aí eu, os distritos mais distantes é o que é o que mais sofrem e quando vai chegando na capital, na capital você tem uma pílula para você vomitar, para você poder comer mais. Assim, de, tão, de tão absurdo que é, que, é essa, que é essa questão. E de como que isso reflete muito sobre a nossa, a nossa condição humana. Assim. É, tem muita gente comendo né, não tendo comida e tem muita gente comendo, sei lá, é, é, alimentos altamente, é, é, da alta gastron gastronomia, essas coisas todas e, né, então a gente precisa realmente repensar a nossa, a, a, a forma como a gente vive, porque a forma como a gente se alimenta, hoje, é muito reflexo de como que a gente começou a se alimentar, né, enquanto, enquanto homo sapiens, assim, né, enquanto seres primitivos, a gente ainda tá muito preso Nessa questão, embora a gente tenha aprendido a manipular os alimentos de uma forma é, maestrosa, com uma, com uma grande maestria, a gente aprendeu a manipular muito bem os, os alimentos, mas ainda está muito preso na, na, em, em como que a gente se, se alimentava primitivamente. Né? E eu acho que isso tem, tem tudo a ver com o que o, o Lísias fala, que a partir do. Né, à medida que a gente vai que a gente vai é, é, modificando a, a, as, as nossas, enfim, os nossos hábitos e as nossas coisas, ele, esse alimento ele vai se tornando mais sutil. Então, na minha visão, a carne animal, né, ela é, ela é o, o, um sinônimo, assim, de, da brutalidade primitiva, sabe? É, né? Ela é esse, esse sinônimo de quando a gente precisava sair para caçar e a gente, né, o que tinha para caçar era aquilo. É, só que a gente, a gente... Não é que a gente tenha se perdido nesse caminho, mas a gente vai é, desaforando alguns sentimentos que não são, não são tão interessantes assim. Então, quando a gente era primitivo, a gente utilizava o um animal inteiro, né? a gente, né, comia todas as partes possíveis, usava o osso de ferramenta, a pele de casaco e aproveitava por completo o animal e aí a gente vai evoluindo é, moral e intelectualmente, em determinado momento da, da humanidade, a gente cria animais confinados para que sirvam exclusivamente à alimentação. Assim, é a é inteligência humana? É inteligência humana, porque antes a gente tinha que sair, talvez a gente nem tivesse alimento a gente não conseguisse achar, mas a inteligência humana atrelada a outros sentimentos também bem humanos ainda, né? bem, bem é, é, primitivos, mas não no sentido só da brutalidade, mas tá, talvez perpassando um pouco da a, a ignorância e da perversidade. Né? Então, acho que, que é isso. <risos> falei, falei demais. Tá, aqui meu, meu mouse sumiu. Achei. Então vamos lá. Se você quiser comentar mais, Sara, pode ficar à vontade, tá? Então vamos lá. Não esqueçamos, todavia, a questão dos veículos, acrescentou a senhora Laura, porque, no fundo, o verme, o animal, o homem e nós dependemos absolutamente do amor. Todos nos movemos nele e, sem ele, não teríamos existência. É, extra... é extraordinário aduzir como ouvido. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lícias atenciosa. Jesus não, pre... não preceitou preceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal... Patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. É. Vamos lá. <risos> Recordei instintivamente as teorias do sexo, largamente divulgadas no mundo, mas, adivinhando-me talvez os pensamentos, a senhora Lara sentenciou. E ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida, entre eles, à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. De, de não resumir né? <risos> amor em sexo. Né? Sim, muito bonita né, essa explicação dela. Acho que muito, muito didática, simples e, e, e é, explica muito das nossas dúvidas, né? Sim, sim. E quebra, quebra tabu ainda da visão do que é sexo, o que seria, né? Sim. É... Vamos lá. Valendo-se da pausa, Judith acrescentou. Aprendemos em nosso ar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutualmente, conseguem equilíbrio no plano de redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meio da jornada. É, muito interessante essa, essa forma de, de como que a gente se une né, é, com as outras pessoas. Assim. A gente, de fato, embora individuais, a gente foi né, constituído para que encontrássemos pessoas é, afins ao longo do, desse percurso, né? É, eu acho muito assim interessante essa essa teoria da alma gêmea, sabe? Porque não sei se você já leu no consolador de, de Emmanuel, né? Tem uma pergunta que ele que, que pergunta sobre isso, assim, se existe alma gêmea e tal, e aí ele vem falar que existe e eu fiquei caraca, velho, que doideira! e assim ele enfim pelo menos Emmanuel né, na, na, na resposta dele né, traz que que realmente é, quando enfim nessa nessa nessa coisa nossa da criação a gente meio que encontra é, uma alma né ou enfim algumas poucas que são muito mais afins sabe que que acabam se reencontrando em diversos em diversos momentos, não só porque erraram juntos, né? Porque, enfim, nas, nas encarnações, mas realmente porque são, são afins de, um, de, um, de, uma, de uma maneira muito, muito forte, assim, como, como um imã mesmo que procurasse uma outra o tempo todo. Então, é, é, eu acho muito, muito engraçado, toda vez que eu, que eu vejo esse, esse termo, né? Alma gêmea, porque eu lembro dessa dessa desse ponto de que que manu traz no, no consolador é, eu acho que é isso né a gente a gente busca né outras outras pessoas uh, porque realmente a gente a gente se fortalece né a gente primeiro porque a gente só evolui no convívio a gente né, sabe sabe isso a gente só evolui no convívio e a gente é, é, nos momentos difíceis a gente é como se a gente criasse um apoio, né? A gente tivesse ali uma, uma pessoa, um grupo mais próximo de pessoas que, que são essa, enfim, essa rede mesmo de, de apoio para que a gente possa seguir na nossa, na nossa trajetória. Então vamos lá. Como vê, meu amigo, objetou Lísias contente. Ainda aqui é possível relembrar o evangelho do Cristo. Nem só de pão viveu o homem. Antes, porém, de se alinhar em novas considerações, chiniu a campainha fortemente. Levantou-se o enfermeiro para atender. Dois rapazes de fim do trato entraram na sala. Aqui tem, disse Lísias, dirigindo-se a mim gentilmente. Nossos irmãos, Polidoro e Estácio companheiros de serviço no Ministério do Esclarecimento. Saudações, abraços, alegria. Decorridos momentos, a senhora Laura falou sorridente. Todos vocês trabalharam muito hoje, utilizaram o dia com proveito. Não estraguem o programa afetivo por nossa causa. Não esqueçam a excursão ao campo da música. Notando a preocupação de Elísias, advertiu a palavra materna. Vai, meu filho, não faças lacina e esperar tanto. Nosso irmão ficará em minha companhia, até que te possa acompanhar nesses entretenimentos. Não se incomode por mim, exclamei instintivamente. A senhora Laura, porém, esboçou um amável sorriso e respondeu. Não poderei compartilhar das alegrias do campo, ainda hoje. Temos em casa minha neta convalescente, que voltou da terra há poucos dias. Saíram todos em meio do júbilo geral. A dona da casa, fechando a porta, voltou-se para mim e explicou sorridente. Vão em busca do alimento a que nos referíamos. Os laços afetivos aqui são mais belos e mais fortes. O amor, meu amigo, é pão divino das almas. O pábulo sublime dos corações. Caraca! Estou indo para o campo da música se alimentar de amor. Olha aí que. Quem diria, né? Ainda é, muito viagem, é muita viagem, né? Para a gente aqui. Mas, Sim. assim, de fato, né, quando a gente é, vai prestigiar algum, algum músico que a gente gosta, vai ali num show, na apresentação, a gente se sente tão bem, né? Se sente. Renovado. Satisfeito mesmo, né? é. é, é preenchido de certa de certa forma, acho que existe é, é, um momento em que a gente não, não sei se é, se é realmente ou a gente se esquece, né, de, de se alimentar ou realmente essa é, é, existe no, no, aqui na Terra uma uma centelha mínima assim dessa, dessa desse tipo, né, de, de alimentação porque realmente em é, momentos que a gente se sente tão preenchido, mas é, sem, necessi sem necessitar mesmo né, desse, desse elemento físico durante muito tempo, quando a gente é envolvido por, por coisas né, é, é, positivas. Né? E eu acho interessante como que é, a, gente, a gente pode ter... Né, ó, um outro olhar sobre a arte né a, a arte como alimento das almas né a arte como é, a, ali ele, ele trata né que esse que é um momento de entretenimento e aí a, a arte não só como como esse esse entretenimento ah, vazio que a gente vê muitas vezes né de, de, tipo assim num, num canto e tal mas a arte com o objetivo é, é bem é, é sublime, assim, de, de conectar a gente ao amor né, de Deus e, e alimentar a gente enquanto, enquanto seres. Acho muito, muito interessante essa, essa visão. Assim. A gente pode seguir aqui para o capítulo 19. Eu tenho hoje uma reunião às 10. Eu acho que dá tempo a gente fazer em 20 minutos. Olha, a gente eu eu posso, eu tô comentando demais? Talvez eu possa ser um pouco mais mais sucinto nos comentários, mas acho que pode pode rolar assim. Então vamos lá. Beleza. É, capítulo 19, a jovem desencarnada. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua, continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos, que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias em forte sonolência assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Caralho, caraca. Manifestei é desejo verdade. de... Não né? Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias diretas da existência comum? A senhora Laura não se fez rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao ver-me. Este amigo, Luísa, explicou a genitora de Elísias, indicando-me. É um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduzissem grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansada, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços sobrepostos e fatigantes. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Vi a jovem arregalar os olhos, muito negros, como o reter como arreter o pranto, mas em vão. O tórax começou a farle violentamente e colando o lenço ao rosto não conseguia conter os soluços angustiosos. Tolinha. Tô chamando... <risos> <Sou> de Tol, <risos> é um apelido, não né? Sei lá. Não é. Eu ia naturalidade, né? Uma bichinha tolinha. <risos> Disse a amiga senhora abraçando-a. É necessário reagir contra isso. Essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente. Nada mais. Sabes que tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de algum modo está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na Terra. Ele ainda está longe do espírito sublime, do amor iluminado. Naturalmente desposará a outra e deves habituar-se a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou, Admitamos que viesse, que viesse forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvesses desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal para, ti, para que... Te equilíbrios aqui. E se amas de fato o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Deve, deve ser algo também bem... Que é assim que acontece muito, né? Essa questão do, da, da separação de um, de um matrimônio, né? É a pessoa que desencarnou lá do outro lado. Fica ainda muito apegada a quem ainda está encarnado. E, às, vezes, às vezes acontece até de, de se formar processos obsessivos, né? Sim. Parece que é, a dona Laura tá querendo fazer com que essa moça não chegue a esse ponto, né? Sim, sim. É, e também, também entendi isso. Assim. É um apego que realmente, né? Acho que é... É complicado a gente falar, porque a gente, a gente se apega até aqui, onde existem vários meios de comunicação acessíveis, né? Quem dirá? Quando a gente não tem mérito para fazer uma comunicação direito. É... Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Heloísa? interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu: Do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz, desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Ela pareceu reanimar-se, falando com mais calma. Não imagina, porém, quanto tenha sofrido. Oito meses de luta com a tuberculose, não obstante os tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa, o pobre novo, é inenarrável. Ora, ora, não diga isso, observou a senhora Laura sorrir. Na Terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências. Arnaldo, porém vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá, dá que pensar, acentuou contra a feita. E acredita sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observeu, observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era é natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos. Mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo, sem dúvida, muitas vezes, mas no que concerne a união conjugal, quando puderes excursionar as esferas dos planetas, do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Querendo alertar também a, a menina, né? Que ela, a, enfim, é, ela acha que o, que o noivo está super... É, desconsolado, né, que tá sofrendo pela perda dela, mas realmente não, não amava ela a tal ponto, né, amava, não tinha esse amor sublime a ponto de, de, de tá sentindo por isso, né, achei bem... E é, e é um pouco de como que a gente se engana, né? A gente acha, enfim, ela achando que ele estaria sofrendo e ele não estava tanto, assim. Então, é, é... Sei lá. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia a convalescente comportar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? A genitora de Lizes esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou. Não sejas teimosa, nem tentes desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar a atitude íntima de quem deseja provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas da Maria da Luz, a colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te, o corpo físico, Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-lo em, em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Caraca, bicho! Meu Deus! Ai, Pesadíssimo! Ah, que horror, vovó! Horror porque é preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. — Não me conformo — clamou a jovem, chorando. — Justamente Maria da Luz, a amiga que sempre joguei fidelíssima. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. — Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. É, essa questão da família universal é, é difícil nesses pontos, né? É, é difícil compreender até como que, como que pode ser, mas é, enfim, uma, uma, uma fatalidade que, que acontece, assim. Eu fico imaginando essas pessoas que foram casadas durante muitos anos, né? E aí fica viúvo e aí a, o, o tanto que existe esse, esse sentimento né de, de cumplicidade a ponto de não se envolver com a outra pessoa mas ao mesmo tempo às vezes é o que a pessoa precisa né encontrar uma assim não é o caso do Arnaldo pelo que pelo que relata né, mas às vezes é uma coisa que faria bem a outra pessoa tá com enfim tá com alguém que também fosse auxiliar nessa caminhada né porque muitas vezes pode ser um, um dilema mesmo Encarnado, Você manter a memória da, né, da pessoa falecida, com respeito, e manter um outro relacionamento com uma outra pessoa, sabe? É realmente algo que eu, que eu não consigo imaginar ainda. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade, e no propósito, talvez, de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Enquanto Eluísa chorava, a mãe de Lívia convidou-me novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentar-nos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos, hospita dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto, junto ao nosso carinhoso. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa, questão de tempo e serenidade. É... Essas relações... Pode falar, Sara Não, esse capítulozinho, ele é muito... Sei lá, ele mexe com a gente em alguns pontos muito... Porque, de fato, mexe com... com... É... o nosso orgulho, o tipo de, de relação que a gente tem com as pessoas, as expectativas que a gente coloca nessas relações, né, também. A minha tinha a, a a Eloísa, ela tinha uma determinada expectativa em relação ao ao antigo cônjuge dela, né? Só que ele iria quebrar aquelas expectativas e a avó dela já estava avisando, Ó, quando tu estava ainda encarnado, quando estava só doente lá, ele já estava pensando já estava começando a se envolver mentalmente de uma forma diferente com a tua amiga. Isso não é fácil de se, de se ouvir, né? Não. Não. Até porque. É... Assim, é, tá, tá, num, tá numa outra esfera, né? Porque, assim, a, por mais que talvez ele não tivesse nem falado nada nem tomado nenhuma atitude para Maria não sei das quantas, da Maria da Luz, mas é, mentalmente ele já estava num outro processo, sabe? E, e fatalmente aconteceria, sabe? Então, é, é, não, não, não dá para esconder né? aquilo que a gente, que a gente sente. Assim. A gente pode não, não verbalizar, né? a gente pode não não trazer, né, para outras, outras pessoas encarnadas, mas no plano espiritual já está dito, né? É, pensou já está dito. Então realmente é um, é um processo de se manter é, bem bem vigilante mesmo. Assim eu, eu tenho eu fico imaginando, né, as pessoas que que elas que que é o o cônjuge é, passa por um processo é, de coma ou de alguma coisa assim que passa muito tempo, sabe, acamado, inconsciente, com é, quão, quão difícil não, não, não deve ser essa, essa situação, assim, tem que estar, tá, como é que, como é que eu vou dizer, tem que ser, tem que, tem que querer estar tá muito ali, sabe, porque a pessoa já, ela já não tá, você não você não tem mais um, um companheiro, propriamente dito, né, de, de, de relacionamento, de de conversar, de trocar ideias, de conviver o dia a dia. Você tem ali um corpo, né, é, em, em que, enfim, o espírito ele tá, né, já não, já tá vagando, né? Tá, tá por ali, não tá, enfim. Mas para quem precisa, né, dessa presença física, eu imagino que deva ser uma, uma, uma parte bem perturbadora e questionadora até de de, de, do que, que é certo ou errado, sabe? É, e do sentimento também que tem em relação à pessoa, né? Enfim, bem... doido. <risos> Bom, quer comentar mais alguma coisa, Sarah? Não, não, acho que... Só uma última coisa, é impossível a gente não se imaginar como a Heloísa, né? Em algum momento a gente... Ah, é difícil, é difícil. Mas, enfim, era só isso. Só para A gente se... Lendo, acho que a gente se coloca muito no lugar da Heloísa, tipo, o que eu faria? Será que eu, eu, eu teria os mesmos pensamentos que ela? Não. Hum. Será que eu vou ter uma avó Laura para me esclarecer, para contar o <risos> que já estava acontecendo? É, eu acho que eu acho que parte do um pouco do nosso esclarecimento né quando André Luiz vai lá na casa dele e vê a, a ex -compa a companheira com outra pessoa é, no no primeiro momento ele foi para um para um né mas depois ele começou a entender o como como que aquela pessoa era importante também assim é, então eu acho que que parte muito do nosso entendimento e eu acho que o primeiro o primeiro entendimento acho que é justamente o da Heloísa, assim, é, é o de não entender nada, de ficar meio perdido, de não acreditar na, meio, meio na situação, é, e aí eu acho que, que enfim, tem que ter ou, ou muita elevação moral, ou muito preparo, muito conhecimento para poder é, é, entender né, que, essa, que essas coisas acontecem, faz, faz parte da vida. E, e não se deixar né, levar por, por isso. Bom, é isso. esse foi o nosso, nosso estudo de hoje. Acho que vou fazer uma prece rapidinho que eu acho que dá tempo de ir até as 10. Então, eu queria agradecer a Deus e aos amigos espirituais que acompanham o nosso estudo, por, por esse retorno né, às nossas, aos nossos estudos, à nossa atividade, que possamos é, buscar sempre aprender juntos nessa leitura de um livro tão interessante, tão importante na nossa doutrina, que possamos tirar o melhor proveito das páginas ali que a gente vai ler e que possa estar conosco, abençoando a nossa semana, que a gente possa tentar pensar melhor na nossa alimentação, nas nossas relações e criar né, essa, uma, um corpo, criar uma, um pensamento é, em relação a isso, trazendo o que a doutrina nos diz também. Tentar nos tornar mais, mais cidadãos e pessoas mais conscientes das, das nossas atitudes e dos nossos sentimentos. Seja conosco de sempre, que assim seja.